Olá, meu nome é Fábio Quintanilha, tenho 38 anos, sou pastor há 12 anos e faço parte do Instituto Sara. Minha história com o Instituto Sara começou há uns seis anos atrás, quando eu enfrentei um período de burnout. Naquela época, eu estava completamente esgotado e quase abandonei tudo. De lá para cá, eu venho participando dos retiros para pastores e percebo o agir de Deus durante todo esse período. Os pilares ensinados pelo pastor Pezini, que são vida devocional, cuidado da saúde por meio da prática de atividade física e a leitura diária de várias obras, porque como pastores somos profissionais do conhecimento, foram sem dúvidas essenciais para a mudança completa em minha vida. Hoje eu posso dizer que estou completamente curado do meu esgotamento. Atuo como pastor em um projeto de revitalização e também na mentoria de outros pastores que estão passando por situações semelhantes às que eu enfrentei. É maravilhoso saber que o Instituto Sara é o lugar que Deus tem usado para cuidar de líderes. E agora é maravilhoso fazer parte também dessa história, podendo ajudar outros líderes.